Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Teacher Gabriel e vamos começar com o primeiro ditado da nossa série de ditados do livro 1, ok? Lembrando que esses ditados são autênticos, vocês não vão encontrar essa disposição de ditados em nenhum material do método do calo, ok? Ah pessoal, mais uma coisa, uh, é preciso que vocês escrevam da maneira que está sendo ditado. Então, se eu ditar as palavras com contração, escrevam com contração. Se eu ditar a palavra completa, vocês escrevem a frase completa. Ok? Então, vamos lá! Dictation 1 What is this? This is a pen. What's this? A book. Is this a table? Yes, this is a table. Is this a window? No, it isn't a window. It's a door. Is the wall short? No, the wall isn't short. It's long. Is the table long? Yes, the table is long. Is the room small? No, the room isn't small. It's large. Is the box large? No, it isn't large. It's small. E chegamos ao final do nosso primeiro ditado, pessoal. Agora então vocês vão corrigir, eu vou deixar o texto aqui, vocês dão pause no vídeo e fazem a correção. Mas se você não quiser pausar o vídeo, não tem importância também. Eu vou deixar aqui um pouquinho de musiquinha pra vocês, tá? Deixa aqui nos comentários para eu saber quantos erros vocês tiveram e quais as palavras vocês erraram. Tá bom? Então um grande abraço e até a próxima!